E pessoal, eu vou mostrar para funções do Hoje eu vou mostrar para funções Mesmo a gente tem a gestibilidade. que é... eu vou ativar o sustento do está volando a Não o de beira de vocês. Ótimo. Próximo, eu vou subir. Próximo, agora o próximo, continuo aqui. Técnica lá queira. Olha aqui, se eu estou pensando, até De dá duas vezes. Aí, para perder, Sobre eu vou até não selecionar aqui, ó, então vou selecionar. Eu abri o aplicativo, ó, tá, você E aqui, do bateria ali, não, pessoal, Fê gostado de